Neste guia, nós veremos como começar a usar o aplicativo Última Wallet. Vamos explicar como baixar e montar uma nova Última Wallet do zero. Então, baixe o aplicativo na sua loja virtual de programas, App Store, se você estiver utilizando o smartphone, que pode iOS ou Play Market, se você estiver utilizando Android. Abra o aplicativo. Na primeira inicialização, selecione Create New, Criar Novo, na tela inicial. Isso inicie o processo de criação da sua nova carteira. Como em muitos aplicativos, a primeira coisa que você será solicitado a realizar será criar e confirmar uma senha, um código PIN. Faça isso. Depois disso, o aplicativo criará a sua frase mnemônica, com a qual você poderá restaurar o acesso à sua carteira, se necessário for. Por favor, tenha cuidado nesta etapa. Esta frase, que é a base de segurança de seus fundos, as palavras da frase mnemônica aparecerão na tela em ordem. Para abrir a próxima parte das palavras, clique no botão Next, Próximo. Recomendamos escrevê-la em um papel. Não armazene a frase mnemônica em dispositivos eletrônicos, nem compartilhe com outras pessoas. Para continuar utilizando o aplicativo, você precisa confirmar a sua frase mnemônica. Para isso, clique em Avançar e digite a sua frase. Todas as 12 palavras em ordem, determinada e clique em Verify. Se você fez isso de maneira correta, uma mensagem de parabéns aparecerá. Nunca passe a sua frase mnemônica. Lhes desejamos um excelente trabalho.